E aí, comunidade Triple A? Meu nome é Lucas Lima, eu sou o CEO do Triple A Inovação e é com muito prazer que eu venho comunicar que agora teremos encontros semanais ao vivo para todos os nossos assinantes. Toda quarta-feira, às 19h, realizaremos meetups com o intuito de debater sobre os assuntos mais quentes da semana, gerar networking entre os membros e, de quebra, de 15 em 15 dias, dar a possibilidade de vocês conversarem diretamente com alguns dos maiores especialistas do mercado, em masterclasses exclusivas. A gente está animado e vai ser incrível. Nos vemos no nosso próximo encontro. Coloca na agenda e vem com a gente.